Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria É que hoje vos nasceu Salvador, Cristo Senhor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 Aconteceu que, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família de descendentes de Davi, José subiu... De, de, da cidade de Nazaré, na Galiléia até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu a luz ao seu filho primogênito. Ela o enfaixou, e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo, hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador que é o Cristo Senhor, isto vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura e de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo, glória a Deus dos mais altos dos céus e paz na terra aos homens, por eles amados. Palavra da Salvação. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Celebramos a segunda maior festa do cristianismo, o Natal. A primeira é justamente a Páscoa. Ambas são marcadas pela luz, luz da vida. E no nascimento do Senhor, o Filho de Deus... A luz do mundo se manifesta de forma muito humilde. Deus poderia ter escolhido diversas formas de vir até nós, mas Ele quis vir como todo ser humano, por meio de uma mulher. E assim Maria deu à luz. Aquele que é a luz do mundo. Com singeleza, Deus entra na história. E assim Ele mostra a magnitude do seu amor. Na sua divindade, Jesus se reveste da nossa humanidade. Deus se faz gente. Deus se faz próximo. Deus é. Torna-se nosso irmão, para que nós também nos tornemos filhos de Deus. O amor é vivo. O amor é uma pessoa. O amor se encarna na pessoa de Jesus Cristo. E assim a salvação alcança a todos aqueles que se abrem a ela. Nós contemplamos a Jesus no seu nascimento... Contemplamos o Senhor na Sua morte e ressurreição, essas realidades estão entrelaçadas. Deus vem realizar em Jesus todas as promessas, a começar pelo seu nascimento em Belém. E aí está aquele que é maior do que Salomão, porque é o conselheiro admirável, é o príncipe da paz. Aí está aquele que é maior que o rei Davi, porque é o Deus forte, é o pai dos tempos futuros, mas mesmo sendo um Deus tão grandioso, ele escolhe o caminho da pequenez. É assim que Jesus se revela a nós. E toda aquela esperança que o povo de Deus tinha de receber o Messias, Agora se concretiza em Jesus Cristo. E Ele não vem como um líder político poderoso. Como um guerreiro. Ele vem como criança. Ele se faz um de nós. De uma forma muito frágil. Deus se apresenta na humanidade. Mostrando-se dependente como todo recém-nascido. E assim Ele mostra que o seu amor é aquele do qual nós dependemos. Ao nascer, Jesus faz com que os poderosos, os reis magos, se curvem, se inclinem diante dele. E ao colocar-se numa manjedoura, Jesus também se faz próximo daqueles que são humildes, daqueles que estavam numa condição considerada inferior, mas que agora tem Deus muito perto, e nós vemos que tanto na manjedoura como recém-nascido, quanto na cruz como adulto, Jesus demonstra o seu despojamento total, porque nesta hora em que ele está ali na manjedoura, se faz totalmente vulnerável, naquela hora em que ele está no alto da cruz, ele está Totalmente entregue, é Deus, na sua humanidade, na sua humildade, que se dá. É também na manjedoura, o local onde os alimentos, aliás, os animais se alimentavam, que Jesus mostra que ele é o pão da vida. Belém, onde nasceu, quer dizer a casa do pão. E é na cruz, dando o seu corpo e sangue, que ele também se mostra como alimento espiritual. Seja no madeiro desta manjedoura, seja no madeiro da cruz, o Senhor se dá a nós. E nós vemos que, assim como Jesus, nos primeiros dias da sua vida, aliás, no primeiro dia do seu nascimento, não teve... Onde ficar? Não havia lugar para ele. Também no último dia da sua vida terrestre, quando morreu, quando se deu em sacrifício, Jesus também não terá um sepulcro. Jesus foi sepultado no lugar que lhe foi cedido. Ele não tinha lugar onde ser sepultado. Foi devido a um discípulo seu, que tinha condições, que o Senhor então ali é sepultado Quando nasce não há lugar para ele Quando morre também não há um lugar E Jesus é aquele que está sempre procurando um lugar para estar Eis que estou à porta e bato Aquele que abrir ceará comigo e eu cearei com ele É um Deus que vem nos visitar é um Deus que pede licença para entrar. Estendido na manjedoura. É o Deus que se deixa envolver por uma faixa. Estendido na cruz. É o Deus também que é envolvido depois que é sepultado. Igualmente numa faixa. Nós vemos a relação do nascimento e da morte de Jesus. Por meio da qual brilhou a grande luz com a ressurreição. Celebramos o nosso Natal todos os anos, que é justamente o nosso nascimento, o dia do nosso aniversário. Mas depois que alguém morre, já não comemoramos este dia. Embora muitas pessoas tenham sim o costume de rezar pelas almas, inclusive no dia do nascimento, daquele ente querido, mas ninguém festeja o nascimento de alguém que já é falecido. Jesus é aquele que nasce e morre, e por que nós continuamos celebrando o seu nascimento? Justamente porque ele está vivo, e aí que nós vemos que Natal e Páscoa são duas grandes festas, que andam lado a lado. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Deus nascido no meio dos homens. Deus que passa pela morte como os homens. E Deus que ressuscita. Ele que é eterno entra no tempo para que nós, que até então éramos mortais, passemos agora a entrar na eternidade sendo imortais com Ele. Nós comemoramos esta grande noite, mas não apenas como uma tradição, como uma recordação de um acontecimento passado. Nós hoje celebramos, fazemos memória de algo que deve ser vivido, que deve ser atualizado. E essa é a razão pela qual todos os anos fazemos questão de viver este mistério e para muitos que talvez não gostam desta data, seja porque lembram dos seus entes queridos que não estão presentes, para muitos que talvez se acham forçosamente pressionado, pressionados a estarem felizes, às vezes passando por momentos difíceis, parece que o Natal não tem sentido. Meu irmão, minha irmã, o Natal é o mistério da encarnação de Deus. É o mistério de Deus em meio a nós. E seja como estiver a nossa vida, Ele está no meio de nós. É por isso que nós temos o motivo, é por isso que nós temos a razão de celebrá-lo. Então que ninguém esvazie esta data sem a presença de Jesus. Se não for por Jesus... De fato, o Natal não tem sentido nenhum. Mas, se você estiver vivendo algum desafio, e você realmente der o sentido para esta grande festa na tua vida, com aquelas pessoas que celebram com você, o Natal é renascimento. E nós precisamos, em Cristo, renascer constantemente. Portanto, diante deste Deus da luz, que vem nos alcançar... Fazendo-nos também luzes por meio da nossa fé Que nós hoje deixemos que toda a escuridão seja dissipada A escuridão do medo As trevas da mentira A escuridão da rivalidade A escuridão do ódio Que tudo isso dê lugar à luz regeneradora de Cristo Porque Deus quando faz o mundo Cria por primeiro a luz e quando Deus vem ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, é a luz que agora se espalha por toda a terra. Portanto que a luz de Deus seja para nós contagiante, com alegria, com verdade, com fraternidade, com o amor de ter Deus entre nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.